Olá, esse é o vídeo de apresentação do módulo 4 da disciplina Educação, Mídias e Tecnologias. E eu sou a professora Célia Regina de Carvalho. O módulo 4 tem como tema Matética, Aprendizagem Criativa e Inovação Pedagógica. Qual é o objetivo desse, deste módulo? Conhecer a perspectiva e os paradigmas matéticos que envolvem a aprendizagem para construir o um entendimento sobre a criatividade, a aprendizagem criativa e sua relação com a inovação pedagógica e o uso de tecnologias digitais, bem como conhecer o potencial do design thinking para a educação e para as práticas pedagógicas. O que vamos aprender neste módulo? Unidade 1, a matética a arte de aprender. Unidade 2, a aprendizagem criativa. Unidade 3, Inovação Pedagógica e Tecnologias Digitais. Unidade 4, Design Thinking na Educação. Então, nós temos na unidade 1, um, Matética, a Arte de Aprender. Então, as principais ideias e conceitos a serem trabalhados, didática e matética. Né? A didática está ligada ao como ensinar, e a matética é um conjunto de saberes relativos ao como aprender. Então, geralmente, a didática é ligada ao professor, ao ensino, e a matética ligada ao estudante, à aprendizagem. E também vamos trabalhar é, esse conceito né, de que, o que é a matética e os principais autores que estudam sobre a matética. É, nós temos como principais autores a Fernanda Gouveia, que fala sobre essa relação entre didática e matética, o Carlos Nogueira Fino, que fala sobre a, a matética e a inovação pedagógica, e também um podcast sobre a relação entre didática e matética. A unidade 2 fala sobre a aprendizagem criativa, e nós temos como principais ideias e conceitos a criatividade e a aprendizagem criativa, o construcionismo de Seymour Papert, a diferença entre instrucionismo e construcionismo, o Mitchell Hensnick, que fala sobre a aprendizagem criativa, a aprendizagem criativa, os P's da aprendizagem criativa, que são projetos, a paixão, parcerias e o pensar brincando, que envolve experimentação. Os principais autores, o Mitchell Hennig, que fala sobre aprendizagem criativa. O Seymour Papert, que fala sobre instrucionismo e construcionismo. E também um podcast sobre a aprendizagem criativa. É a unidade 3, inovação pedagógica e tecnologias digitais nós temos como principais ideias e conceitos a sala de aula inovadora, a inovação da prática pedagógica e a formação de professores, as tecnologias digitais e a inovação pedagógica e o capital tecnológico e a inovação pedagógica. E os principais autores, o Inidaros, que fala por que inovar na educação, nós temos o um material também produzido pela professora Daiane e a Magda Pichetola, Inovação das Práticas Pedagógicas com o uso de tecnologias digitais no ensino superior. E também o um material produzido é, pelo pessoal do Lab Nova, é, sobre cultura digital e inovação pedagógica sustentável na educação básica. E nós temos na unidade 4 o Design Thinking na Educação. Então, nós temos como principais ideias e conceitos o que é o design thinking ou pensamento de design, algumas experiências de design thinking na educação, o design thinking para ed educadores, o design thinking na educação, inovação nas práticas pedagógicas e as fases do design thinking. Aí nós temos como principais autores que tratam deste tema, o Tim Brown, que fala o que é design thinking, é um dos principais autores de referência nesse, nesses estudos, e aqui nós temos também a Priscila Gonzalez, que fala sobre design thinking, cultura digital, design thinking e educação, e as fases do design thinking para educadores. então esses dois autores de referência. E eu desejo a todos bons estudos.